Hey guys! Estou aqui em Maceió, no estado de Alagoas. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre minhas primeiras impressões sobre o nordeste do Brasil. Então vamos lá, eu tenho aqui também a Michele. Oi. e vamos falar primeiro sobre a natureza. Eu acho que isso é coisa que... Não que surpreendeu a gente, mas é difícil explicar para uma pessoa como que é aqui é. sem vir aqui ver com seus próprios olhos, né? É, a gente já tinha visto fotos e a gente sabia que ia ser lindo, mas assim, estando aqui, sei lá, é, lindo, é muito lindo. É muito lindo. É muito demais. lindo. E é impressionante as praias aqui. Eu sabia que antes de, de vir aqui e antes de. Tipo, conhecer as praias. Eu sempre achava que praia é praia. Tem praias bonita, mais bonitas que, do que as outras. Tem mais, praias mais feias do que as outras. Mas praia é praia. Mas aqui é uma outra coisa. Todas as praias que a gente viu são, são mais linda Tipo, você chega numa praia linda. Você chega e vai para outra praia é mais linda. Mais linda. E, e continue assim. continua tipo... te surpreendendo, né? Aham. Uh -huh. E são, são praias. O que me surpreendeu sobre alguma praia que a gente foi esses dias é que tem, tem a praia e é, é muito linda a praia é uma das mais, praias mais lindas que eu já vi e não tem nada na praia tipo tem as barraquinhas, tem uma cidade, uma cidade pequena cidade mas tem não sei quantos quilômetros de praia que tá vazia é, o Brian ficou surpreso que é a praia do francês Tem uma parte que não tem nada, é só coqueiro e água Ele falou que não, ele foi correr lá e não viu uma pessoa, uma estrutura, nada né? Só coqueiro é, e água É E a praia é mais linda do que todas as praias aqui nos Estados Unidos E não tem nada, se fosse nos Estados Unidos Teria hotéis, resort e tudo na, na, naquela praia um, também a gente foi para os, uh, falências. as falésias As falésias do Bunga, ai gente, ai gente <risos> Ai, se vocês puderem vir só para ver essas falésias olha vale a pena Sim, também é, a, a gente descobriu que é uma praia uh, privada né? é, é, pertence a uma fazenda de 14 quilômetros, sei lá Então dá para fazer tour de buggy ou é, quadriciclo mas é só isso, nem pode entrar na água da na, na praia. Não, ah, mas é protegido é muito, pelo Ibama. É, mas é muito, muito, muito linda esse lugar, então... É. Acho que um dos lugares mais lindos que a gente já viu na vida, assim, em questão de natureza, né? Mas é. como como eu falei, é algo que você tem que ver pessoalmente para entender uhum. como que, como é linda aqui. É. é que tem uma energia também, né? Porque você vê em foto, ah, beleza, mas você estando lá, Pra onde você olha é maravilhoso, tem uma energia incrível é, é completamente diferente do que uma foto É, na natureza aqui, nota 10, né? Nota 11, nota 11 aqui <risos> Outra coisa que eu queria falar é sobre as pessoas daqui O único contato que eu tinha antes de viajar aqui Era com... eu tinha um, uma professora de português que era do John pessoa é. Mas fora disso, e também meu amigo Drancy, que é da de Recife. de Recife. Mas fora disso, são as únicas pessoas que eu conheci do Nordeste mesmo. Então, ah, oh, alguns dias atrás a gente fez um encontro com os inscritos daqui. Hum. Ah, e a gente está hum, se conversando com algumas pessoas na rua perguntando tipo... Informações, algo... ah. né? ajuda. Então agora eu posso falar um pouquinho sobre as primeiras impressões. Toda gente boa, até. Tipo, todas as pessoas do, dos encontros, mas. Uh, e as pessoas da rua também, sempre vão te ajudar com, com as perguntas com e tudo O maior prazer, e tirar fotos se você pedir, uh -huh. sabe? É sensacional. É, mas, como você você estava me explicando antes, como que, que é para você? Na, na verdade, a impressão que eu tive, né? Assim, 90% do pessoal é super gente boa nos atendeu super bem, sabe, teve prazer de, de ajudar a gente sendo, sei lá, estrangeiro do sul, coisa assim mas teve algumas pessoas que trabalham com turismo, que foi em uma agência de turismo que a gente foi própria recepção do hotel onde a gente tá, é uma pessoa ou outra na praia que assim parece que não quer que a gente esteja aqui, né, que nos receberam super mal que sabe, eu fui na agência de turismo perguntar sobre passeios, a mulher... O maior desgosto falando as coisas. Nem parecia que ela queria que eu comprasse um dos passeios da agência. Eu fui embora sem comprar nada, porque me atender daquele jeito. É. Então eu não sei. Mas é que. Mas isso é, é algo da pessoa mesmo. Eu acho é. que isso não é algo. Do nordestino, porque é. assim, como eu falei, 90% tem sido incrível aqui Sim. das pessoas Muita gente boa, todo mundo é. E tem uma, uma energia mais, tipo, tudo é mais devagar aqui Quando chegamos no aeroporto, alugando um carro, demorou horas Tipo, tudo demorou um pouquinho mais aqui para pedir na nos, nos restaurantes, trantes. né? É um pouquinho... é um ritmo um pouco mais devagar do que no sul, é. parece. Não um ritmo ruim, uhum. mas... mais devagar. Tá? E sobre... Em, falando sobre as pessoas em relação aos motoristas aqui, né? Hum. Uma coisa que eu falei para a Michelle é que... Parece que eles são mais educados, sendo menos educados ao mesmo tempo, dirigindo. Em comparação aos motoristas do Curitiba, Rio de Janeiro, outras partes do Brasil. Deixa eu explicar. <risos> Aqui na, na rua principal da cidade, onde fica a praia, né, e onde a gente está ficando, tem as faixas de pedestres. E quando você vai entrar na rua para atravessar a rua Todos os carros vão parar, acender as luzes do é, pisca alerta, né? É, e vão parar para você sendo uma pessoa, um grupo de pessoas, você pode atravessar a rua sem sem preocupações. preocupação. Preocupação. Preocupação. Isso. Mas, em Curitiba, por exemplo, você não pode atravessar a rua e esperar as pessoas param para você. Não, ninguém para em Curitiba. Mas, ao mesmo tempo, nas outras partes das cidades, quando você está dirigindo, tem zero respeito para os outros motoristas, para as outras pessoas. Ciclista, é só um, um para um. Tipo... Cada um por si. É. é. Cada um por si? Cada um por si. Cada um por si. Tipo, tipo, cada um cuida do seu e o ah, resto que se dane. É. Então, tipo, pessoas vão entrar na sua frente sem avisar, tipo, correndo para entrar na sua frente, então, é, é meio, não sei, me, me dá um estresse quando ela está ela dirigindo. Eu sou passageiro no carro. E ainda eu tô estressado dirigindo aqui é. dentro da cidade, né? É. O Brian deu graças a Deus. Ele falou, olha, graças a Deus que é você que tá dirigindo. Não conseguiria. Eu... Não conseguiria. É. Aqui. Eu aprendi que aqui você tem que se enfiar, assim. Aqui você não pode esperar dar a vez, porque senão você vai ficar uma hora esperando é. te darem a vez. Você tem que enfiar no carro e, e vai. E uh -huh. Que Deus te ajude. É. é uma coisa que eu percebi. Até me, me dá um pouquinho mais nervoso de dirigir aqui do que em Curitiba, mas... Uh -huh. Eu nunca, nunca tipo, conseguiria dirigir ir aqui. aqui. Ah. É. Aí, assim, é que eu ainda dirijo em Curitiba Aqui é só um pouquinho mais assim Cada um por si ah. Mas é, lá nos Estados Unidos, gente É muito diferente dirigir assim Ah, tem assim. as babacas, né? Ah, tem, lógico que Mas tem Mas aqui tem, tipo, as babacas não são babacas As babacas são, tipo, motoristas normais É, e é como eles dirigem Desde uh -huh. que eles aprenderam É como todo mundo dirige aqui Sim. A gente que é de fora Mas aqui acha estranho, é, né? E acho que eu falei isso no outro vídeo também tem, tem as ruas, né? Mas não tem... Não tem pista. não tem, Às vezes não tem a faixa desenhada, né? Não! Então, tipo, às vezes é três, um carro do lado do outro, três, às vezes é do, dois, às vezes é um, é... mas só vimos um acidente, só. Mas as pessoas ah. sabem como fazer, como dirigir aqui, então... Mas é muito, toda vez que a gente precisa sair do hotel de carro, eu tô tipo... <risos> Pô, eu quase peguei um ciclista esses dias, uh -huh. o Braille, que falou para, para. E o ciclista assim, ó, na boa, ele nem <risos> se assustou que eu freiei Não, e, e ele você foi. quase. Batiu. Eu quase, eu cheguei muito perto, gente, porque era minha vez de passar e eu tava indo, era minha preferencial. Ele nem olhou o cara para cruzou. a gente. Ele foi assim, ó, tararara. <risos> Falei, Caraca, se eu tivesse mais é. atropelado, cara. É. <risos> tá. E sobre a comida daqui? Maravilhosa, gente, É muito é, boa. frutos do mar e os temperos, não tem erro! Não. Uh, a gente foi comer um prato tradicional daqui, se chama Chiclete de Camarão, é. aqui no lado, foi inventado, foi criado aqui no pelo lado, pelo Imperador do Camarão, né? Uh -huh. E se vocês não conhecem esse prato, é, se chama Chiclete de Camarão porque eles botam cinco queijos dentro do, do pachi e camarão e quando eles te servem é, parece chiclete do, do prato, uh -huh. tipo... tudo assim mas peçam gente, se vocês vieram, comam porque olha, acho que foi o melhor que a gente comeu até agora, né? Uh -huh. foi lá eu, é um das melhores refeições que eu já comi aqui no Brasil é, nossa, era era magnífico o negócio é. e o que mais a gente comeu? a gente comeu sushi aqui porque a gente estava doente <risos> Ai, a gente é meio doente por, su é. por sushi Mas assim, até o, a gente pensou que sushi é que aqui... Foi. Bodega do Sertão, que é ah. comida nordestina, né? Uh -huh. Gente, nós, os dois, assim, a gente tinha um prato enorme E a gente tinha um, um, um pouquinho de cada comida Porque era tanto e a gente queria provar tudo Era, era ridículo o nosso prato, uh -huh. assim, ó, ridículo Muito bom, muito Mas, bom Tudo, tudo né, que tinha no prato era... Muita uh -huh. coisa com carne de sol uh -huh. e aipim e frutos do mar Eu acho que é o mais característico daqui, uh -huh. né? Outro restaurante que a gente foi, a gente pediu dois pratos, mas a gente não sabia que eram dois pratos principais para duas pessoas. Então chegaram os pratos gigantes, assim, outra coisa, os pratos aqui são o mesmo tamanho dos Estados Unidos, são gigantes, mas então, muito maior do que no Rio, Curitiba, é, sei lá. É um, muito grande. Esses pratos que falam para duas pessoas, dá para quase quatro, dependendo, sim, né? Sim. Então os pratos chegaram, a gente comeu metade de cada e deixou o resto porque e o... o cara não avisou a gente, e, tipo, a gente pediu, foi só nos dois e ele não falou, ah, mas... São, são pratos grandes, né? É, porque a gente achou que um era prato para duas pessoas e um aperitivo. No fim, era, cara, era muita comida. Muito, muito. Ele, a gente e o nosso almoco também era muito grande, né? É, e isso que, a gente, assim, a gente tinha prato pequeno, médio, e grande. A gente pediu um médio para dividir. E a gente sobrou o suficiente pra gente jantar hoje à noite. <risos> é. Mas tudo é, é muito gostoso comida aqui. São uhum. sabores diferentes também. Ainda não uh, encontrei um prato apimentado, apimentado, mas me falaram que existe aqui no Nordeste e talvez é. não em Alagoas, mas é, ainda estou procurando. Então, se vocês conhecem um prato daqui, me fale, me avisa, tá? Isso é. E obrigada gente pelas recomendações. A gente está indo em restaurante que vocês recomendaram, né? Por enquanto sensacional tudo. É. Então é isso, acho que foi só isso que a gente queria falar, se vocês têm mais perguntas podem deixar nos comentários, vamos tentar responder todos, mas um, é muito, esse lugar é muito legal, não entendo como não tem mais turistas que, que são fora do Brasil, outra coisa que percebemos, todos os turistas, todas as pessoas aqui no hotel, são Brasileiros. brasileiros. É tipo 95% é. dos turistas aqui, a gente tem visto que é brasileiro, né? Uhum. Tem é. um outro argentino só, mas... É. E tinha um casal no elevador agora que era da de Colômbia também. Ah, eram da uhum. Colômbia? Uhum. É. Mas, mas fora assim, disso, eu não não encontrei nenhum americano, nenhuma pessoa... Eu, eu não escutei nenhuma pessoa falando inglês na rua, que quem... No, no Rio, por exemplo, você vai encontrar muitas pessoas dos Estados Sim. Unidos, dos outros países Mas aqui parece que é só brasileiro É, o Brian ficou tipo, gente, esse lugar é lindo demais, como assim? Fora do Brasil ninguém conhece isso? Ah, e tem um aeroporto bem pequeno, acho que por causa disso não tem voos diretos Mesmo das do, outras grandes cidades do Brasil Então, acho que por isso é menos conhecido mas Cara, que lugar, que lugar. É, a gente, a gente já tá querendo voltar, assim, é. ó. Porque a gente se apaixonou por Maceió, E por me, me dá vantagem de conhecer todo o Nordeste. Ai, Eu... uh -huh, deu vontade de ir pra mais e mais e mais uh -huh. lugares, gente. Mas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.